Olá, meu nome é Paulo Sérgio Oliveira. Eu estou aqui para falar com vocês sobre um trabalho que eu tenho desenvolvido no decorrer desses anos, no decorrer dessas épocas todas, no decorrer da minha carreira. Eu tenho um trabalho com uma rede grande, um trabalho com pessoas de todas as áreas, inclusive terapeutas. Eu tenho um programa de rádio, eu tenho um programa de TV. E lá eu costumo falar um pouquinho sobre essa nova era, esse novo momento sobre o despertar da consciência. E toda essa experiência me fez, me trouxe até um trabalho que eu concluí, chamado 11 Passos para o Despertar. 11 Passos, isto é, trazer toda essa experiência acadêmica, vivencial, que foi muito forte também, e de campo, de atendimento, de campo com grupos, para perceber o que essas pessoas anseiam na percepção maior, o que acontece com o universo hoje do inconsciente coletivo, da humanidade, em que momento estamos, e das ferramentas é, que a gente pode proporcionar e disponibilizar nesses cursos. Ferramentas de Kabbalah, Yoga, Vedanta, Diksha, estudo da psicologia transpessoal, na qual eu sou pós-graduado, constelações familiares, diversos estudos, mas sempre com a percepção maior, além da informação, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras que informação que não cura, não transforma e não educa, ela não serve para nada. Vivemos, a humanidade vem acumulando informações racionais, vem acumulando tópicos de ensinamentos que não são experienciados. Nós somos acostumados dessa maneira. Perceba que é, todo mundo ainda pratica o mesmo tipo de estudo, anotar, tentar guardar a informação. Se um médico hoje, olha esse exemplo, se um médico hoje de, do século XVII entrasse numa sala numa sala de cirurgia, ele não saberia o que fazer. Em tantos equipamentos, né, tamanha a modernização dos equipamentos. Se um professor do século XII... Entrar numa sala de aula, praticamente a mesma coisa, ele vai conseguir dar aula. Então a educação ela vem sendo repetida pela informação, pelo guardar, pelo anotar, na nossa caixola, na nossa caixa. né E esses cursos vão nos dando formação, vão formatando a gente, colocando a gente numa forma. né E assim tem sido no decorrer do, da evolução humana. E as experiências ficaram dos místicos, as experiências dos iogues, dos cabalistas, dos sufis, dos religiosos. Isso ficou por conta de algo místico, que foi chamado de esotérico, eu não uso nenhuma dessas palavras, holístico, espiritual. E sem perceber que não tem essa separação. Né? Não existe a separação de emocional, espiritual, consciencial. Né? Nós somos um todo. Tudo é experiência. E pela experiência é que vem a maior parte do aprendizado. A sabedoria não vem pela informação, ela vem pela experiência ampliada. Esse talvez seja a primeira expectativa que eu quero gerar em você no aprendizado, na questão do despertar. Vivemos uma nova era que os indianos chamam de Era Dourada, em algumas regiões da Índia chamam-se de Era de Kalki. Kalki é o cavalo, o cavalo da libertação. É, o arquétipo do cavalo no xamanismo significa o poder. O ser humano hoje tem poder de perceber que ele pode se libertar das questões normóticas, é, das questões achar que Deus está fora dele, que o poder está fora dele, achar que todo aprendizado depende da informação. Há muita sabedoria aí dentro de você e no decorrer desses 11 passos para o despertar, a gente vai passar cada uma dessas etapas experienciais nesse eixo evolutivo, assim chamamos, do processo do despertar. O que é despertar? Despertar é olhar com outros olhos, é ouvir com outros ouvidos, talvez as mesmas informações, talvez as mesmos os mesmos eventos, os mesmos acontecimentos. Muitas vezes as pessoas nos falam uma mesma coisa e a gente não escuta e de repente um dia, vem aquele insight, Puxa vida, por que eu não escutei isso antes? Agora faz sentido, não é isso? Porque naquele momento você estava com uma nova percepção. Nós não vamos mudar o sistema, nós não vamos mudar as pessoas, nós não vamos mudar os eventos. O que a gente consegue no caminho dessa felicidade, que também é uma utopia, é mudar a percepção. Até chegar ao ponto do estado de Mokshonama, do estado da libertação. Nesse exemplo meu, se libertar dessa percepção. Por exemplo, eu não dependo de um evento para ser feliz, eu não dependo daquele dinheiro que está para sair para ser feliz, eu não dependo do relacionamento ou da aceitação de uma ou de várias pessoas para ser feliz. Isto é uma libertação. E é tão engraçado, porque o nível de frequência vai sendo elevado, que quando eu percebo isso, é que essas coisas passam a acontecer, que o atrai os acontecimentos. Então, nessa percepção maior, nessa nesse encontro com a conexão maior, com a maior parte que é acessível a todos nós, é que vem o processo do despertar. É uma nova percepção sobre a maneira como a gente está vivendo, como a gente foi educado a viver como essas formações, olha a palavra, nos colocaram nessa forma. Você sabe de onde vem a palavra caixola, por exemplo? Cachola vem de caixa. Pois é. Então nos formaram como uma caixa. Nos fizeram viver em caixas. E a gente se desloca de uma caixa para outra numa caixa sobre rodas. Olha que interessante isso. Por que, que Jung no estudo... Né? no estudo da psicologia, porque os índios, os xamãs, porque a astronomia, a astrologia fala tanto da, da roda, fala tanto da mandala. O fluir é circular, o fluir não é quadrado. Veja como o nosso aprendizado ele está contra a tendência natural da Terra, do Sol. O fluir da informação é redondo. E nós fomos colocados justamente a... Trazer essas informações para a gente nessa, dessa maneira quadrada e formatar isso dentro da gente. Então esse é um apenas dos exemplos que eu vou passar aqui, nessa jornada que estaremos juntos. Nessa jornada onde eu tenho no meu site vários depoimentos de transformações completas de vida. Transformações completa de percepção. Saindo daquele conceito de felicidade. Sim, porque a felicidade... É um conceito, nós aprendemos a conceituar as coisas em cima de um pantamar que nunca foi questionado. O que é Deus para você? O que é milagre para você? O que é misericórdia? O que é felicidade para você? Né? Há de se transcender esses conceitos. Há de se experienciar esses conceitos. Então, nesse curso 11 Passos para o Despertar, a gente vai traçar juntos, passo a passo, essa trajetória. Que não é teórica minha, não. Todos esses estudos, Kabbalah, Vedanta, é, Medicina Indígena, a pós-graduação em Psicologia, a Constelação, etc., né? etc., etc., etc., é, não teria sentido nenhum se eu não tivesse vivenciado isso num processo que eu passei, chamado colapso de ego, que é um processo que eu passei. O Eckhart Tolle, autor do Poder do Agora, também passou por esse, por esse processo, que é um processo da expansão, é um processo primeiro da fragmentação, é um processo de sair da caixa. Então, passo a passo, eu vou estar com você nessa jornada do 11 Passos para o Despertar. Eu aguardo você para que estejamos juntos a serviço de algo maior. Gratidão.